Bom dia, meus amados, mais um sábado, hoje, 4 de março de 2023. Hoje vou tratar de um assunto que eu acho que vem a calhar, como se diz, né? Porque estamos realmente dos tempos... Finais de uma transição planetária, final de um tempo, de provas e expiações, final de um ciclo. Como dizia o Cristo, nasce no seu tempo. É quando tudo parecerá o fim, não será o fim, será o começo de uma nova era, uma nova terra surgirá. Deste caos todo. Hoje nós vemos um mundo, parece que está cada dia pior, é o que eu vejo por aí ah, porque tudo está piorando, não vai mudar nada? Bom, em primeiro lugar, se nós pudéssemos ver com os olhos da alma, nós veríamos que tudo está muito bem encaminhado para o término de um grande ciclo e o um início um outro. Todo o movimento caótico que se vê, Agora é porque a luz aumentou. É como fazer uma limpeza no sótão de uma casa. É um lugar sempre meio que escuro, mas se você ligar a luz vai aparecer muita sujeira que antes não se enxergava. Então, o caos é a prova de que a demolição está acabando. Tudo está sendo removido. Nós vamos entrar agora, dentro de muito pouco tempo, num período de ascensão. Tudo vai se elevar. Ascensão da energia, principalmente, ascensão da consciência, ascensão dos valores, ascensão da nossa alma. É claro que aqueles que ainda continuam na descida, obviamente não vai dar tempo de voltar, de subir. Porque agora chegou o momento final da experiência aqui nessa escola de almas. A experiência na dualidade, submetidas ao véu, né? como sempre dizemos. Provas e expiações. Terminou. Estamos finalizando os últimos dias de aula nesse planeta. As últimas liçõezinhas ainda para aprender, limpar as gavetas... Recolher os nossos pertences, nossas coisas, e também prestar o auxílio para que a escola fique realmente em ordem. Um novo ciclo vai começar. Um grau acima de consciência. Um mundo de regeneração, não mais de provas e expiações. Os alunos que foram aprovados, que estão sendo aprovados, vão frequentar essa nova escola, novos professores, novos ensinamentos. E os que reprovaram precisam completar o seu aprendizado e não vai ser mais nesta escola, vai ser uma outra. Isso já foi dito, já estamos cansados de dizer, né? Aquilo que se vê lá fora por muitas pessoas que está piorando, está piorando, sim, muitas pessoas enxergam lá fora o que tem dentro de si, é o reflexo. Não tem como você enxergar algo e entender se você não tem aquele conhecimento dentro de você. Se você está vendo um caos lá fora, é o reflexo do caos que está dentro de você. Porque eu vejo o caos lá fora, mas eu não participo dele, não é parte minha. Eu entendo que aquilo lá é aquilo que está deixando de existir. É a poeira das últimas paredes que foram demolidas. Compreender isso para não sofrer demasiadamente ou desnecessariamente. Obviamente que uma mudança gera transtorno gera muitas vezes desconforto. Ninguém está bem acomodado e nem confortável dentro de uma mudança, de uma casa, por exemplo, que dirá de uma mudança planetária. Hoje eu vou dar um título para este tema, porque, como eu disse outro dia, é preciso dar nome para que seja identificado e separado cada um, senão daqui a pouco vira uma mistura que ninguém mais entende nada, né? Eu diria que esse tema de hoje eu vou dar um título bem tranquilo, bem legal, né? Você vai alcançar a divindade. eu estou dizendo isso porque eu estou afirmando. Não é uma sugestão, é uma afirmativa. Por que, que você vai alcançar a divindade porque você está retornando para a tua divindade que é você, que é a tua alma o teu superior, teu espírito o teu átomo, semente que foi criado na fonte e lá na fonte é a morada do divino a fonte é tudo o que é a fonte é a consciência que tudo criou e você veio de lá e para lá você vai retornar então você vai Alcançar a divindade, a tua divindade, porque você desceu ao fundo do poço para experienciar a vida na escuridão, na terceira dimensão. experienciar a vida no ponto mais distante da fonte, quantas vezes já falamos isso, já dissemos isso, já escrevemos. Um fractal da tua consciência desceu até o extremo o ponto mais longe onde podia ir. Até onde o fio de prata alcança, vamos dizer assim, para quem entende do espiritismo, né o fio de prata que nos mantém ligados à a, a nossa fonte criadora. Nós nunca fomos desligados, mas a impressão que tivemos a ilusão que nos foi imposta, de fato, é para se sentir desconectado. Muitas vezes dizemos o caminho da volta para casa. Já fizemos a curva da, do retorno. Agora estamos subindo os degraus da ascensão. Como se dá esta ascensão? Muitos me perguntam, mas e daí? Como é que é feito esse caminho de volta? O caminho de volta nada mais é do que... A consciência... Se alargando... Atingindo vibrações e frequências... Mais elevadas como se fossem os degraus dessa escada. Como se fossem os tentáculos... De nós mesmos... Atingindo os degraus mais elevados... E vai subindo e vai indo. Como se fossem as nossas pernas galgando esses degraus? Enfim, imagina do jeito que você quiser, é a subida dessa escada. Já coloquei em textos, em áudios, sobre as mônadas, que nós somos uma mônada, que foi a forma encontrada pelo Criador para que todos os mundos recebessem consciências para se desenvolver e que também esse espírito criado, esse átomo semente, que é o nosso eu superior, não ficasse ansioso. Então ele se dividiu naquela mônada. Dentro da mônada, se dividiu em 12 superalmas, depois cada uma superalma mais em 12. E cada vez que se divide, vai vem descendo na frequência. Depois se dividiu em almas e, por último, no fractal que você é, que eu sou, para poder. Experienciar a vida nos mundos mais distantes da fonte, mais sombrios, com menos luz, com menos frequência, e ainda por cima de provas e expiações, e também submetidos ao véu do esquecimento. Mas é interessante que a gente acredita que nós vamos levar um balaio cheio de experiência e chegar lá na fonte e dizer, tá aqui, fiz a minha parte. Não, não é assim. Quando você vive um, um mundo de terceira dimensão, como a Terra, você experiencia cada segundo de cada existência, até quando está dormindo. A alma está ativa. Mas o bom mesmo é aquela experiência da consciência, de quando está acordado. Vamos deixar de lado a parte... Enquanto você dorme, porque a gente nem sabe o que, que faz, então também não, não vem muito ao caso. Cada minuto da tua vida que você faz algo consciente, que você está na consciência, não está dormindo, você está experienciando alguma coisa. Essa experiência, como você tem o fio de prata, ela é passada como se fosse uma ligação telefônica ao vivo ela vai passar para a tua versão imediata superior, que é uma outra parte da tua consciência, que é de onde você veio, porque você veio lá de cima, você veio da fonte, você desceu, desceu, desceu ao fundo do poço, agora só tem um caminho, subir. Você vai subir também, sim, em forma, por enquanto, nas próximas dimensões, em forma humana ainda, mas você enviou mensagens o tempo todo para as tuas versões mais elevadas que não experienciaram este mundo de terceira dimensão. A cada experiência, a cada sentir, a cada vivência, a cada emoção, a cada palavra proferida, a cada ação praticada, a cada ato sofrido, a cada segundo você enviou através desse fio de prata para a tua versão mais imediata, superior, e aquela para a sua outra superior, e outra para a outra superior, e foi indo e chegando nas superalmas, e no final, no eu superior. Quando chega a informação no eu superior, e isso chega constantemente, porque você está sempre na atividade aqui. Toda a tua mônada da experiência é a mesma coisa que você. Assim também é com os outros fractais que estão em outros mundos. Então as versões, nossas mais, as versões nossas mais elevadas, elas têm uma consciência mais alargada, mais expandida. Elas conseguem absorver. A gente acha meio difícil, mas como vai é absorver tanta informação? E elas também estão trabalhando, não estão ociosas. Mas vai se somando e elas absorvem, porque elas têm capacidade de consciência superior à nossa e fica fácil para elas, muito mais fácil até para nós, que estamos ainda muito limitados. Uma vez integrada cada experiência, cada minuto, a cada segundo, lá no teu átomo semente, no teu eu superior, além da tua monada absorver a informação, o teu eu superior está na fonte ele é parte da consciência criadora, da consciência divina, que chamamos também de Deus. Quando chega a informação lá no teu eu superior, todos os outros, eu superior de todas as outras mônadas, isto é, todas as criaturas criadas pelo Criador nos multiversos e cosmos infinitos, Vão receber a informação. Como você está experienciando aqui? Olha a responsabilidade, né? Mandar boas informações, porque se eles ficam sabendo que você está sendo um crápula aqui, está sendo um mau um mal elemento, um mau espírito, praticando coisas horríveis, e todos nós praticamos um dia, obviamente. Poxa vida, que vergonha, né? mas na verdade é assim, faz parte do aprendizado. O problema é quando sabe que está fazendo errado e pratica de novo, aí é um é uma queda, como se diz, né? Uma vai rebaixando novamente a frequência porque tem que recomeçar, porque tem que recuperar isso. Por isso a gente chama de karma, né? Tem que resgatar. Mas o interessante é que toda a tua experiência vai passando dia a dia, dia a dia, dia a dia, dia, a dia sem parar. Por quantas vidas aqui? centenas, mais de mil, e todas as outras criaturas em outras galáxias, em outros universos, que não é da tua mônada, que é das outras, também enviam através das suas mônadas, das suas partes superiores, e chegam lá na fonte. Todos vão saber o que os outros experienciaram, por isso o eu superior sabe tudo sabe tudo o que acontece no universo, sabe o nome das galáxias, quantas estrelas, quantos planetas tem cada galáxia, quantos universos, lá tem a informação. Por isso que a gente diz a fonte onde tudo é. E se lá tudo é tudo tem, este teu eu superior que sabe tudo, eventualmente te passa uma informação. Aí as pessoas dizem, ah, vem a canalização, num assunto que eu nem sabia e é verdade ah foi fulano de tal espírito tal que enviou a canalização sim pode ser esse espírito superior coloque lá Santo Antônio São Luís, Arcanjo Miguel São Jorge Virgem Maria Jesus são todos partes de mônadas que pertencem ao todo, como tuas partes lá em cima também, tu também tem versões tuas na mesma frequência, na mesma dimensão que o Jesus Cristo, por exemplo. E será que às vezes é o Jesus Cristo que está mandando a mensagem, é o Arcanjo Miguel, é o Astar Sharon, será que é uma versão tua que está te mandando? Que diferença faz? Naquela dimensão todos sabem a mesma experiência, todos sabe as mesmas coisas, porque estão naquela frequência dimensional, onde é permitido acessar partes daquela informação que está na fonte. Enquanto estivermos em dimensões inferiores, nós temos uma capacidade de compreensão dentro daquele patamar dimensional. Mas as nossas versões lá de cima sabem mais e mais e mais, até né? que a fonte sabe tudo. Eu, eu, o superior, sabe tudo. Nós precisamos entender esse essa escada, quando você será integrado agora na ascensão na tua versão superior, você não vai chegar lá e dizer oh, bom dia, meu, meu, minha parte, minha contraparte, meu eu superior a mim, enfim, você não vai enxergar ninguém, você vai continuar sendo você com uma consciência integrada, a tua atual e aquela de cima, você vai alargar o conhecimento, você vai expandir porque você não é um ser, você é uma consciência em forma humana, neste ponto do universo. Nós não somos um corpo físico, nunca fomos, nunca seremos. Nós estamos num corpo físico. Por isso, nós não vamos ver dois de nós nunca. Senão a gente chegaria lá num ponto... Ah, oh, você é quem? Ah, eu sou você. Ah, eu sou o outro. Oh, poxa, mas que confusão é essa? Nós nunca seremos o outro. Nós sempre seremos nós ligados com o outro lá em cima. Mas para sentir a interligação, temos que ir subindo. Quanto mais subirmos, mais sentimos a presença de consciências Ligadas, interligadas, mas seremos sempre aquela consciência expandida de nós mesmos. Então, o que desce, sobe. Porque a espiral galáctica, a espiral cósmica, a espiral universal, tudo sobe e desce. Uma linha que sobe em espiral e outra que desce em espiral, ela se interliga. O que está embaixo está em cima, o que está em cima está embaixo e está sempre em movimento. Então, a tua consciência vai subindo. Vamos deixar bem claro aqui. Toda informação atualizada sobe instantaneamente, mas você não sobe. Você vai subir com o tempo, quando você conseguir a frequência para galgar as linhas dimensionais para subir, que nem agora vamos para a quinta dimensão. Depois, mais adiante, sexta, sétima, oitava, nona, né? e vamos indo. Mas a informação ela é instantânea. Vamos lembrar disso porque é importante para no final desse áudio entender essa mensagem. Tudo o que acontece aqui na Terra já está lá em cima. Existem lugares onde ficam registrados como se fosse uma biblioteca, nós já falamos isso também, tipo aqui na nossa dimensão deste recanto, o canto, braço da galáxia Via Láctea, nós pertencemos a um setor chamado as Plêiades. Lá nas Plêiades tem uma estrela, um sol central, que é Alcione, lá tem uma biblioteca, onde Todo, tudo que é tudo que acontece na Terra é registrado lá, obviamente em outros planetas do Sistema Solar e de outros sistemas solares aqui da região desta galáxia, está registrado. Como se fosse um computador quântico. Por isso que quando vier as verdades, as revelações... Muitos espertinhos aqui da Terra vão dizer ''Não, eu não fiz isso, eu não fiz isso, eu sou um cara bom, eu sou honesto, não roubei, não, não, não assassinei ninguém, não conspirei, não sou assassino, não, enfim, não criei problemas para a humanidade, não tem prova, ninguém pode provar.'' Aí a biblioteca está lá, cheinha, todos os teus dados, minuto, segundo a segundo, não minuto a minuto, de toda a tua vida atual e das anteriores. Não tem. tá tudo registrado. Até teus pensamentos, até tuas intenções, mesmo que não realizou elas. Ah, mas isso é uma beleza. Ninguém engana a sua própria consciência, porque é essa consciência que registra tudo. Ninguém veio aqui te... como é que se diz? Te pesquisar e nem te fiscalizar tá tudo lá, a tua consciência que enviou. Ah, agora eu pensei em tomar um copo d'água. Está registrado. Mesmo que eu não fui tomar água, tá registrado. A intenção. Então, as mensagens, os atos, as emoções, o conhecimento, o aprendizado, isso é instantâneo. Mas há também essa questão da consciência se elevar, ascensionar porque agora nós estamos passando também, além da, transi da transição planetária, a ascensão de grande quantidade de almas da Terra. Vamos para um grau, acima na escada, depois mais adentro vamos no outro, vamos no outro, no outro, no outro. E um dia nós vamos alcançar a divindade de novo. De onde nós viemos? Lá da fonte, do aquele átomo semente, o espírito, o eu superior. Ah, uma hora nós vamos chegar lá e daí eu vou dizer assim: Eu sou o meu eu superior, porque eu estou dentro dele agora. Vim lá daquele planetinha Terra, há tantos, sei lá quantos decaliões né, de de milhões de anos, porque isso é um tempo enorme, né? Mas daí eu vou ser o eu superior também. Na verdade, vamos dizer assim, comparando, mal comparando, porque não é bem uma comparação, nós vamos nos revezando no eu superior, né? como um jogo de vôlei. Cada pouquinho troca de posição. E quando nós chegarmos lá em cima, outros pedaços de nós, outros fractais de outras almas outros, outras frações desse nosso eu estarão em mundos inferiores, experienciando também outros mundos não mais a Terra porque a Terra vai deixar de ser um mundo o planeta que deixa de ser um mundo de provas e expiações nunca mais volta a ser um mundo de provas e expiações porque eles também evoluem, são consciências também lembre-se que os minerais, os vegetais, os animais também, são consciência também evolui, por incrível que pareça, eles trocam com o tempo de reinos, né? Já falamos sobre isso, escrevemos textos sobre isso, né? Não faz muito escrever aquele da poeira cósmica, né? Os Stardust, que são fragmentos menores que o fractal, que é a poeirinha nossa mesmo, que se espalhou por aí, está se juntando de novo e se recompondo até formar um. Né? Um fractal de alma, passando pelas experiências dos mundos inferiores. Que ali vem um outro sistema que não vende de cima para baixo, vem de baixo para cima, porque ele é um. O um farelinho da bolacha que caiu no chão, né? Vai lá e junta e. Não dá para dizer que é um pedaço mais, é né? um farelinho mesmo. Então. Se desse para amassar todos os farelinhos, faz uma bolachinha inteira, né? É o que mais ou menos acontece. Com essa questão das da poeira nossa mesmo então você vai alcançar a divindade um dia tenha certeza absoluta até aquele sujeito que a gente olha assim e diz meu Deus, aquele cara lá, acho que tem uns 50 infernos para passar ainda antes de ir mundo de regeneração, porque se comprasse tanto no mal né? mesmo que a gente não possa julgar, a gente não deve julgar, mas a gente pode analisar sim Puxa, eu estou fazendo as coisas certas aquele lá está botando os pés pelas mãos Um dia ele também vai alcançar a divindade Porque ele também vai passar ainda por outros mundos De provas e expiações Até se purificar Até a sua consciência Estar na frequência Quinta-dimensional Para acessar um mundo de quinta dimensão E começar a subir Como muitos de nós vão fazer agora Quem desce um dia sobe, e quem sobe, um dia desce. Ninguém fica estático. Então, o meu eu superior está sempre lá na fonte, ele não sai de lá. Mas ele sai em pedaços, em fragmentos, em superalmas, em almas e almas e fractais. Esses pedaços sobem, se integram, e depois outros pedaços descem, então é... É como pegar aquelas, no tempo de escola, as crianças pequenininhas, né? De, de jardim de infância. Pega aquelas massinhas de modelar lá e monta um bonequinho, depois daqui a pouco quebra ele em pedaços de novo e depois monta de novo. <risos> Nós vamos fazendo isso também com a nossa consciência. Agora estamos num tempo que a luz está aumentando. É essa luz que traz a informação a nova consciência porque a luz é a informação a luz é a energia a luz é amor a luz gama que está chegando é a luz que vai transformar este planeta numa nova terra e essa luz chega para todo o planeta por isso aqueles que não podem ascensionar não podem permanecer porque senão não vão suportar a energia então, antes de fritar, como você diz, antes de fritar o bolinho, o bolinho é tirado da frigideira. Então, ninguém vai sentir o calor da fritura no seu corpo, porque vai ser removido antes de atingir o grau da temperatura máxima, né? Que não é bem uma temperatura, é um grau de luz. Duas linhas de tempo estão sendo formadas agora. A tua consciência está se alinhando a uma delas automaticamente pela frequência. Ninguém te convida e ninguém te expulsa de uma delas ou para uma delas. A tua frequência já se acomoda naturalmente numa das linhas de tempo. Não adianta espernear, mas não adianta mesmo. Ah, mas eu queria, eu posso, eu fiz, eu faço. Não, não, não tem frequência, eu tenho frequência. É, é uma coisa tão natural como respirar. né? Duas linhas de tempo. Uma vai para a nova terra e uma vai para o exílio. Já falamos disso também né? em alguns textos, alguns áudios. O drama que está ali fora, o caos que está ali fora. Pode ser uma frequência que se ambienta com a tua, se alinha com a tua, tem a simbiose. Ou não. Se você está alinhado ao caos que está lá fora, eu diria, preste atenção e tente reverter isso, porque aquele aquele caos está te levando para a linha de tempo do exílio do caos. Um planeta onde vai existir caos, provas e expiações. É a velha dimensão o caos, terceira dimensão, se você se alinha com o caos, você se alinha com a terceira dimensão, eu já escrevi sobre isso também, veja o drama e não seja parte do drama, não faça parte do drama, o drama está ali, para quem quer ver, mas não seja parte, não se alinhe com ele, porque senão você vai, para terceira, vai ficar na terceira dimensão, o drama é da terceira dimensão o drama não é uma frequência de quinta dimensão. Ah, mas aí está tão confuso, as coisas estão piorando e só daqui mil anos vão melhorar. Bom, sim, daqui mil anos, daqui um milhão de anos também, depende, depende de cada um. Quem vai para mundos de terceira dimensão, eu diria que mil anos é pouco, hein? Eu, eu chutaria lá 50 mil, 100 mil anos o mínimo, para ter chance de começar a voltar, talvez, milhões de anos. Por isso, eu vejo o drama, não faça parte do drama. Confie, acredite, porque quando você olha o drama da terceira dimensão e você identifica ele como terceira dimensão, e você se identifica como não pertencente a ele na frequência, na vibração... É uma maneira de você sentir que você já não mais está na terceira dimensão. É claro que a gente não deve fechar os olhos para certas situações, certas coisas, mas a gente precisa entender isso. Só entender. Não é fugir. Não é, é ignorar. Às vezes você precisa até colaborar com alguém, dar uma ajuda auxiliar, mas você está entendendo que é uma frequência ainda de terceira dimensão e que você já não pertence mais àquela frequência. Saiba se identificar, saiba se posicionar, saiba conferir essa frequência. Não é difícil. Pare de julgar, pare de condenar, pare de acreditar naquilo que querem te mostrar como verdade que não é verdade pare de ver televisão a televisão é o nosso maior inimigo dentro de casa além de espionar o tempo todo tá lá fazendo fofoquinha no teu ouvido eu acho a coisa mais lamentável hoje é assistir televisão seja lá o programa que for tá sempre nas entrelinhas os direcionamentos, e, eu, e até mais uma coisa, a energia que sai da televisão é tão grande que eu não posso mais passar perto de uma TV ligada. Até desligada já é complicado. Eu não consigo mais entrar no restaurante para fazer um lanche, ou almoçar, você tem a TV ligada. Tem alguns programas que até ainda dá para suportar. Mas tem certos programinhas, principalmente noticiários e algumas emissoras, mais em destaque ainda, que é uma coisa impressionante. Contamina até a comida que a gente come. Parece que aquela comida fica impregnada de frequências muito baixas. Não pode fazer bem para o nosso corpo, que já está virando cristal está deixando de ser carbono, tá subindo a frequência do nosso corpo, como é que vai colocar uma comida envenenada lá pela frequência da televisão? Por isso eu acho que os donos de restaurante devem começar a prestar atenção nisso. Se informe sobre frequência. A própria água é contaminada com energias de baixa frequência, de som. Não precisa nem ser palavras, basta som. Tem sons musicais que envenenam a água e foram produzidos de propósito. Tem sons que invocam entidades satânicas, entidades que se abastecem de energia sexual, por isso certos, certas músicas em certos ambientes, de energias provocadas pelo consumo de drogas, por isso certas músicas em certas regiões, em certos ambientes também tudo é planejado. Aliás, tudo foi planejado, né? Tem mais um tempinho de vida. Vai se terminar, vai, mas tem gente ainda se contaminando. É preciso prestar atenção. Vigiai e orai. Na. Ah, agora a gente começa a entender as parábolas do Cristo. É quando tudo parecer o fim, não será o fim. Será o começo de um novo tempo. Olha quantas frases bonitas agora a gente encontra, né? Até pouco tempo atrás a gente não entendia nada. Ah, era mais uma frasezinha de efeito. Mas que efeito, hein? Purifique as tuas sombras também. Quem são as tuas sombras? Aquelas experiências que você fez pela segunda, terceira, quarta, quarta, quinta, vigésima, centésima vez. Você sabia que não podia e fez de novo. Você já tinha aprendido. Você sabia que a tua consciência dizia, isso não é legal, isso não é lícito, isso não é moral, isso não é ético, e você fez de novo. Criou dor e sofrimento depois no resgate. Criou uma sombra tua que te acompanha por um tempo. Causando certa dor, certo arrependimento, certa mágoa, certa amargura, certa, sei lá o que, decepção. Principalmente culpa, raiva, vergonha, ressentimento. Purifique as tuas sombras. Errou, Aprendeu como era duas vezes, três vezes, quatro vezes, mil vezes. Aprendeu. Ou será que ainda não aprendeu? A energia sobe a cada dia. Cada amanhecer o sol traz uma frequência um pouquinho mais elevada. Ah, está subindo. Vai chegar o um flash daqui a pouco. Ah, quando chegar o flash. Vai ser uma sensação deliciosa, amorosa. Que todo mundo vai sentir. Como aquela coisinha que faz cócea, né? Não tem como não sentir. Que beleza. A cada dia. O sol. Aliás, falar em sol. Tome bastante sol. O sol é o antídoto de todos esses, venen todos esses venenos que estão colocando nos corpos humanos ultimamente. Tudo que é tipo. Na comida, na água, no ar. Nas, nas, nos medicamentos, nas vacinas. Nas... Enfim. Está difícil a gente se escapar desses venenos. Então vamos tomar solo, que o solo limpa. O sol é atômico. Ele tá cheio de átomos. E nós somos também um átomo, semente. Temos a nossa nosso potencial atômico dentro de nós. Vamos alinhar com o solo, purificar. Porque nós precisamos mudar o nosso DNA agora. Estamos mudando e para mudar o DNA para ativar as hélices novas do DNA, precisa se desfazer das toxinas do corpo. Tome muito sol. A cada dia o sol está mais potente, mais cristal. E por isso o nosso corpo de base carbono está virando um corpo cristal. É mais uma razão para o corpo não morrer na quinta dimensão, porque cristal não apodrece, então não pode morrer mais. né? Nada mais que carbono até as árvores na quinta dimensão não apodrecem mais é, é, não é carbono, é cristal não pega nem fogo, porque não queima não vira carvão, porque carbono o que é carbono, se não é carvão? É. em italiano, carvão é carbono e é verdade carvão então você vai subir agora os degraus tanto de consciência como também de presença, porque você é uma presença, mesmo que seja uma consciência. Na quinta dimensão você vai ter um corpo um pouco mais cristalino, então vai ser mais sutil, não é mais tão denso como o carbono da terceira. Vai subindo, vai, vai liberando, vai liberando, e o corpo vai ficando cada vez mais sutil até virar uma um corpo transparente, depois uma silhueta e depois um, uma luzinha e mais, lá na fonte, uma consciência sem forma. E é para lá que você vai. É para lá que eu vou. Então é para lá que todos nós vamos. Vamos alcançar a divindade. Nós já estamos retornando, na volta para casa, subindo os degraus da escadinha. Confia. Confia. O pior já passou para muitos de nós. Aqueles que vão ascensionar. Obviamente, os outros ainda não. Porque não quiseram fazer todos os deveres da escola. Uma escolha do seu livre-arbítrio. O livre-arbítrio, o tema que eu passei esses dias para vocês, né? Então... Agora eu vos deixo com um abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.